Olá, você está iniciando a disciplina Comportamento do Consumidor na Era Digital, que tem a carga horária de 68 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de conhecer os conceitos, fundamentos, estratégias e ferramentas relacionadas ao comportamento do consumidor e suas aplicações no ambiente digital. O conteúdo programático está organizado em quatro módulos. Módulo 1. Fundamentos do comportamento do consumidor Módulo 2 – Processos de compra Módulo 3 – Estratégias mercadológicas E Módulo 4 – Direitos humanos e educação ambiental relacionados ao comportamento do consumidor Para construir seu percurso de aprendizagem em cada módulo, você deverá Acessar o cronograma e as leituras obrigatórias, assistir às videoaulas do módulo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 A proposta pedagógica da disciplina, os materiais didáticos e atividades foram elaborados por um professor especialista da área. E ele tem um recado especial para você. Olá, estudantes! Meu nome é Felipe Quevedo e sou professor da disciplina de comportamento do consumidor na era digital. Em área de formação, é toda em administração, com graduação e mestrado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e doutorado pela Universidade 9 de Júlio. Dentro da administração, a minha área de pesquisa e de atuação é marketing, comportamento do consumidor e pesquisa de mercado. E atualmente sou professor da Escola de Administração e Negócios da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Na disciplina de comportamento do consumidor na era digital, nós veremos todos os conceitos e fundamentos relacionados ao comportamento do consumidor e suas aplicações ao mercado virtual ou mercado digital. Veremos também o processo de decisão de compra do consumidor, com todas as suas etapas e também as variáveis que influenciam esse processo. Além disso, veremos também algumas ferramentas e aplicações que podem ser feitas no marketing digital. Essa disciplina vai ser muito importante para a sua formação, porque só conhecendo o comportamento do consumidor verdadeiramente, nós temos capacidade de ofertar produtos de valor para os nossos consumidores.